Olá, olá, é arma, você tá vai quer arma? alguma coisa? Quer um iPad? Eu vou... Não, esse iPad não. Você vende arma? Eu ouvi ah. falar que você vende arma. É, eu vendo sim, mas fala bom. Tem cliente. Que arma você tem? Eu tenho. tudo bem, eu tenho uma bazuca. Ah, tem munição, é. né? Tem, ó. <risos> <risos> Ah, que Nossa, merda! Que, <risos> Ai, ah, que merda, velho! Mas se eu sei matar, você ia ser muito foda. Olha que merda, Nossa. pegou o subaco dele É foda, assim. Ah, ah, ah, ah. Tá na bomba. Tá na bomba. Nossa! Nossa. Nossa. A agressividade! Nossa. <risos> Porra, meu Deus olá Bom, amiguinho oh tem um bug que a gente pode por que esse é nosso virado pra trás aí? isso vambora parte de batalha mano. Vai, vambora, vambora ah não eu é. não é. eu bati no não sei o que ali velho Ataca, ataca a Ataca a granada na escada, na escada. Que isso? prego Como é que cara você segue me eu... derrubar? <risos> ah, meu Deus! A <risos> ah, era pra eu defusar, eu achava que era pra, pra, pra eu defender. É... É, é brincar? <risos> oh, é... Caralho, que me yeah. pariu! Yeah, bitch! <risos> Vamos lá. Exatamente isso. Nossa, cara. Não, caralho, como assim? Merda, cara, vai acusar, mano. Vai lá, cara. Vai, vai nossa, que não, não, não, não vai nada. Meu Deus, que tá. Não, não vai Não, não. Você tá zoando. Puta que pariu, velho. Mano, nós perdemos, só feia demais, velho. Essa foi muito feia, mano. Mano, que nojo da gente, velho. Né? olha isso aqui, esse Olha isso, olha isso. Um soquinho só. Eu fiquei atirando ele tudo. tu. Toma, vamos lá no canaca nela. velho, canaca não. Acho que não passo mais na minha agora. Aqui, ó. Olha, frego. Vem na bajã. Caraca, velho! Nossa, cara. Nossa! Nocaute. <risos> foi foi eu porrada nele, assim, uma mão. Foi uma só na cara dele. <risos> Boa roupa. Outra ninja. Deve que o passo deles eu tô falando. Ele tá olhando pra porta, calma, calma. Ih, fudeu. Meu Deus, fodeu! roupa. Nossa! <risos> <risos> Deu na cara do Rob. Ah, é. Tem uma ali fora, tem uma minhoca ali fora. Ai, <risos> <aí>, gente, tem então... que <risos> Mano, olha só que eu quero, velho. Oh, três giros. Ah, mil oitenta. É lá, Nossa. Nossa. nossa! Ele voou no cara que matou ele, veja. Olha o desespero dele, ó. Nossa, eu you... <risos> <risos> é hard tá preso. Dá claramente pra você passar aqui no meio. Não! Otário. Não. Não! <risos> Muito <risos> da hora! Nossa! <risos> <Não. risos> que isso, <mano. risos> Ele soltou um peidinho coro. ali. É, vai de coral. <risos> Meu Deus. Vai, dá um toque na tirar. Atira, vai, fica rodando vai. a tira. Não, Não. é, atirar. vai, vai, vai. Fica girando a tira, vai. Na sorte. 3, 2, 1, vai. É o que eu posso <risos> ir lá embaixo? Cheguei! Otávio! Não! Não! <risos> Eita, meu pé ficou preso! Eu vi, eu vi, caralho! Agora pra trás dele! Ah. Ai, que bosta! Ela planta pilar. bomba e foda-se, vai embora. <risos> fiz o meu trabalho, <risos> É. My work here is done. Hopper, <risos> planta a bomba! Eu não quero, por aqui plantar. Não gosto planta. e... é. de plantar. Aqui parabéns, Hopper, bom. de novo, imbecil que não sabia que tava com a bomba. Não, eu tenho Ah, não sabia, mas eu não queria. Ah, não! <risos> meu Deus. Não gosto de com o Hopper, eu quero Não, não. Porque o seu trabalho era matar ele, olha lá, se eu procurar que nem de óbito, eu só tava procurando. Ah, por Então você tava tá procurando. Você devia saber, você devia ter uma noção. Você tava... Vai se fuder, cala a boca. É tá ela tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tá plantando tá de ninja, ninja. Ele viu não, você. Não. Morreu, morreu. Não. Eu falei, mano, não vai dar ninja, mano, não vai, mas você foi. Deixa eu ver. Ô ah, oh, tá tá tem um dentro... cara atrás de você, não te viu, calma. O cara não tá plantando, oh, calma. Tá plantando, mas tem um cara atrás de você. Vira e mata o cara atrás de você. Boa. Ah, você tá sacanagem. Puta tentativa boa. Não, mas... Não, uh, o, o, o, o animal do meu amigo... Ah, não. <risos> não, não Olha é lá. Olha mais torto da... Olha, não, não. Oh, Tava na minha. Aí o poçal vai passar... Ah, eu acho que eu, vou, ah, eu morri. Aí me leva junto ainda, filho da puta. É. Clutch, hein? <risos> Já te viu, prego. Nossa. Esse clutch aí durou <risos> alguns segundos. É. <risos> vai, planta a bomba. Vai, Hopper, pra bomba, mano. Pra bomba. Vai, louco! Oh, Meu Deus. Sim. <risos> Meu Deus, não, você tá zoando. vai logo, caralho Ai, graças a Deus, o nuke tava aí Nossa, mano, que inútil Nossa, mano do céu velho Caralho, o hopper é muito inútil Na bomba, na bomba Que lokeed, que lokeed Mano Sim, Sim. Não, Sim. Eu juro que eu não vi o cara, ah, velho. Meu Deus do céu. Olha isso dele, Olha isso. Eu tenho que aceitar a granada dele, o mano deu certo. Eu sei correndo, ele ignora completamente. Nossa, é um muito bicho, mano. Mano, a gente não presta, mano, na moral. E o Hopper, velho, mergulhado, ele jogou esse mano. Caiu no pé dele. Puta que pariu. Uma traição isso aí. É o cara que ali. Hopper, planta bomba. bomba. Ah, ah, ele é? <risos> <mexeu>. <risos> Tá com Não, não, não. Siga, não, não mata não, mata, não mata, não mata, não mata, não mata. Finge que não viu, finge que não viu. Tá na pedra, ah, tá, tá, tá na pedra. Achei o cara, tá. Achei o cara, achei vendo, tá. tá. Não, tem um ah, é? vivo. Não, mata <risos> um, mata mais um, mata mais um, não planta. Mato, mato outro. Na direita aí, os dois estão aí, mano. Os dois estão aí, mata só daí, mata só o da direita aí. Vai, agora vai, agora vai. Agora planta e finge que não viu. Finge que eu não vi nada Dá um tiro nele <risos> e taca a stun, tá ligado? Dá um burst nele e taca a stun não Já vai dele, sair não correndo saber dele, saber ah. Saber. Ah. Meu Deus <risos> Mano, o, o, o cara tava tão tipo focado no ninja de defesa Que ele preferiu se mexer no momento mais crucial, tá ligado? Ai Meu Deus do céu <risos> Pelo amor, mano. Velho. Não. Como assim, não. mano? Eu não. Mano, eu não vi isso, <risos> velho, na moral. Aí botou, um botou. Ele botou, ele botou. É. Mas, <risos> caralho, moleque, é crudo, Matei, vai. Alguém que tá na água, porra. Bora ah, lá, supostamente plantar na brava. Ele tá lá, né? Ah, é, tá. Então. Só falta ele. Não tem ninguém. Ele tá desconectado, ele tá desconectado. Ah, achei, achei, achei, achei. Corre, corre, corre. Não dá uma olhada, não. É, é, é, é. Não olha. Eu não sei onde ele tá. Ele tá ali. Ele tá na treva. Vai, cara. Ele tá ali, ele o ele saiu. Não, a bomba não. Então ela pega então. Sai daí, sai daí, sai daí. O dia que eu tô procurando. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Não foi? Não <tossos> foi? Merda! Uh, Nossa! Uh, não uh, acredito! <risos> Porra, prego. Assim <risos> difícil, mano. É, Vitor, você é o último. Vai, vamos fazer curtinho, vai. Oi, oi, oi, oi! Alguém quer pão? Alguém quer pão? Quem quer pão? Ninguém quer, quer, quer, quer pão? Oi, eu quero. Você quer um pão? Ah, viu? Quero. A gente vende... Além de pão, a gente vende armas. Você quer alguma arma? Pode ser. Você quer uma dose? Ah, eu só tem essa chave em inglês aqui só. Mas você quer uma dose ou não? Ah, não sei. Bala com ela. Ah, velho. Vé... Ah, mano. Ah, que merda. <risos> Quem é que é esse cara, eu mano? Eu um pão. Eu só queria pão. Ah. <risos> sun shines out